a ganância, questionamento e o mau uso do poder. Vamos trazer mais cartinhas... E uma mensagem complementar com oráculo. ouro você pode estar naquela ânsia por conhecimento querendo mais e mais e quando você recebe vem tudo de uma vez fazendo com que você não saiba lidar com tanta informação porque há um excesso aqui, que está escorrendo. Em relação à abundância que você quer. Vai acontecer. Quando houver um planejamento. De você se tranquilizar. Estudar as possibilidades. Os passos que precisa dar. Sem correria sem pressão, sabendo onde você quer chegar, mas com os pés no chão, de quem sabe que existe bastidores universais por trás, moldando e te ajudando em tudo. Também existe o fator do tempo, mas não olhe o tempo ou a distância, de você com os seus sonhos. Apenas vá colocando um tijolo a mais. Com a carta Rainha de Paus. É um fazer com foco e determinação. Puxado para o amor. De forma mais amorosa com você mesmo. Gostando do seu processo. E não da cobrança e correria por resultados. O poder cega, mas o amor volta a abrir os olhos. E certos caminhos aqui não dão certo, porque não é o seu caminho. E não porque você tem culpa total. Finalizamos com expectativas, não busque aprovação de ninguém. Essa carta é exatamente o que estávamos falando. Você faz alguma coisa, porque você quer, porque você gosta, ou porque o mundo falou que o protocolo é assim. Quando você segue o seu querer, aquilo que te faz bem, as portas se abrem com aquela sensação de mágica, de leveza, de fluidez. Essa é a diferença, tá bom? Gratidão.